Olá, olá, ouvinte e amigo, aqui pela Vibe Mundial, nosso programa, como fazemos todas as sextas-feiras, às 11 horas, para conversar com você. Ah, antes de começar, quero avisar vocês que estamos na no, na, na, como é que se diz? No YouTube, no, no YouTube e no Face da Rádio No Instagram também, né? Da Rádio, da Vibe Mundial E também no meu particular, tá? Nós estamos aqui no, na minha Vibe nós, na, na minha... É que o pessoal fica mandando recado Aparecendo eu me atrapalho aqui, gente Então eu, nós estamos aqui tanto no meu, no meu Face, como no meu Instagram também. Armin Oficial e Armin de no Face, tá bom? Eu tô tentando arrumar aqui, já que vai ficar em ordem bonitinho, como ficou agora. E vamos iniciar nosso programa, Doni? Bom. Vamos lá, vamos embora. Ah, tá o Nelson, ontem nós conversamos na Vibe com o Nelson. dia, Nelson. Bom dia, Nelson. A loira Silvia também entrou, deve ser a Silvinha essa loira Silvia E no Face também, o pessoal já está começando a ver, vamos lá pessoal, vamos entrando Já tem ouvinte na linha? Opa, então nós vamos atender o um ouvinte, mas você fica aí Vai lá, Sueli Carvalho também está aí Eu vou atender o um ouvinte e depois eu vou falar um pouco sobre algumas situações, tá bom? Que vale a pena você acompanhar. Então, vamos lá. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. É Meire, de Campo Paulista. Tudo bem, Meire? Tudo. Então, tá bom. Fala, meu amor. Então, eu queria saber se tem como receber uma energia, né? Se você sim. Com, pela rádio, é sim. Algum? Vambora, vamos embora, vamos para mandar a energia fria para você? Sim, pode ser para duas pessoas? Não, mistura, ah, mistura o, a, a direção, mistura a energia de cada, a frequência de cada pessoa, a energia de cada pessoa. Sim. Tá? Então, vai ser, você vai me dar o nome de quem é, se é seu, se é de outra pessoa, tá bom? É. Bom tá. dia, Florinda, que já está também no Face. Hã? Valéria Joana. Amélia? Valéria. A Valéria Joana? Da Mota Silva. Da Mota Silva. Valéria Joana da Mota Silva. Silvia. Valéria Silva. Vou... Silva. Silva, Silva. Você tá sentadinha bonitinha? Eu sentei agora. Tá, então senta, coloca os pés descalços no chão. Sim. E deixa a sola dos pés encostarem bem no é. chão. De, deixa eu explicar. Eu, eu sou a Meire a Valéria é a minha filha. Ah, tá. Então, tá fazendo pra quem, afinal? Pra Valéria e a Joana da Mota Silva, hum. é minha filha. Ela, ela, tá aí... situação difícil. ela tá aí do seu lado? Não, ela está numa situação difícil. É, não, então você resolve assim, não, não vai ter condição. Não, ela, está, ela não está aqui. Você né? precisa... Receber. Você... Não, não vai. Ah, é? Vamos fazer pra você Põe os seus pés no tá. chão Tá bom Tá? Fala o seu nome Meire Moreno da Mota Meire Moreno da Mota uh, Meire, entenda bem Nós não podemos interferir no livre-arbítrio dos outros, tá bom? Tá Cada um faz o seu, tá? Então você vai relaxar Relaxa, fica tranquila eu já vou começar a mandar a energia, já tá indo. Eu Sim. não sei no que você precisa. Depois que terminar, eu te chamo e você fala, tá bom? Tá. A energia já está sendo direcionada a você. Só me, per... Só me responda uma pergunta. Eu não sei se é você mesma, eu tô vendo uma pessoa de cabelo claro, quase loiro. Cabelo claro, quase loiro? É, não é loiro, é quase. É um castanho claro. É, talvez seja a minha filha, que está tá. aqui a outra. Ah, então... O meu tudo... marido também que tá aqui, doente. Tá, então, tá indo para você e, e você pode expandir essa energia para quem está dentro de casa, mas ela expande naturalmente, tá bom? Tá. Então, tá, vamos lá. Fica tranquila, põe os pés no chão, na boa, tá bom? Sim. E daqui a pouco eu te chamo. Tá. Bem, pessoal, a uh... Se alguém quiser entrar em contato... Tem gente já? Ah, tá. É só ligar para o 31710221 ou 32624490, que são os números da rádio. Se alguém quiser dar um depoimento, falar alguma coisa também, estamos abertos. Bem, pessoal, enquanto isso, eu quero passar para vocês o seguinte recado. Nós... Uh, tem a Loira Silvia, pode enviar uh, para mim energia fria. Obrigada. Então, Loira Silvia, é assim, eu estou enviando para quem tem tá em contato aqui pela rádio. Para quem não for da rádio, não, não entrar em contato por aqui, fica, é, mistura muito, né? Então, aí pode entrar em contato comigo depois pelo meu celular particular, né? Que é o, o que eu dou. E aí a pessoa e a gente conversa, tá bom? A Maria Alba também tá aí, um beijo grande, Maria Alba. Uh, eu trabalho com três frequências que no fim elas se adequam numa só. É assim, é a, o é a medicina energética do terceiro milênio composta pelo registro da memória celular radiestesia magnética imantada e hoje a radiestesia também com a frequência biomolecular que eu comecei há mais ou menos um mês e meio atrás e o resultado tem sido fantástico algo assim gente maravilhoso depois eu quero falar sobre isso com vocês e com a energia vibracional que é o nosso encerramento o nosso top de linha ah, Men, onde, como é que isso funciona? Quem mais faz? Só eu. É, pelo menos que eu tenha conhecimento é, de, no planeta, vamos dizer, é, sou só eu e por incrível que pareça, ou, uma ocasião onde eu deparei com, com, eu não sei se a pessoa me viu, alguma coisa assim, e eu deparei com alguém que era da Turquia, um rapaz, e que ele também faz. E, e a energia, a vibração que ele faz é muito semelhante à minha, né? É muito semelhante ao que acontece comigo. E eu entendo um pouco e sei ler um pouco né, do idioma turco. Hum. Infelizmente, porque era o idioma que tinha que falar na época, né? Além do armênio. Então, algumas coisas que ele fala eu entendo. E, e o, quando ele fala, quando ele passa o recado, eu percebo que é igual a minha, mas é lá na Turquia, e aqui sou eu, aqui no Brasil. Teve alguma ligação nisso? Deve ter, porque né, são dois povos que realmente sempre tiveram atritos, os otomanos com os armênios, mas isso não importa. O que importa agora é dizer que é uma energia que atualmente a procura tem sido muito grande e principalmente das frequências. Isso por quê? Gente, eu acho que não precisa nem explicar a causa, né? Coronavírus, depressão, ausência da pessoa dentro dela mesma, a pessoa de repente ela está muito fora dela e ela não consegue se encaixar. Quando eu digo fora dela, é lógico que ela está dentro dela, né? Ah, tem aí o programa também na chapa oficial. Ah, eles fazem programa depois de mim, não é, Pão na Chapa? Daqui a pouco eles entram. Então, vocês continuem aí, né? Ligadaços na vibe mundial. Então, pessoal, o que que acontece? Ah, as pessoas... Veja se você se encaixa nisso. Elas ficaram sempre muito fora delas, elas ficaram para o outro. É como se você fosse uma pessoa terceirizada numa prestação de serviço. Quer dizer, ao invés de você se organizar e voltar para você o trabalho, não, você se terceiriza para vender para o outro que vai vender para o outro. Eu estou fazendo aqui uma, uma associação, estou fazendo né, uma analogia só. Isso não quer dizer, é que para vocês entenderem. Então, as pessoas viveram assim durante milênios. Porque as religiões, as crenças, os padrões, essa falsa educação, a falsa obediência, que eles dizem, que vem na Bíblia, que vem no seu que quê, precisa obedecer a Deus. Aquele Deus que está sem eu, aonde? Eu não sei onde eles põem aquele Deus. Entendeu? Que você não consegue ouvir, a não ser aqueles dirigentes de igreja, que só eles podem falar com Deus. Eles estão lá em nome de Deus. Dá licença, né, gente? Então, você precisa obedecer. Você precisa ter aquela educação rigorosa dos pais, né? tudo padronizado, tudo bonitinho, isso deformou a humanidade e fez com que nós passássemos a viver na obediência externa como ovelhas e, e, eh, direcionadas por pastores do, hipnotizados pelo, pe, Pelas crenças E achando que nós estávamos Protegidos, muito bem sucedidos Numa família Naquela clã fechada e, e quando você sai da clã e, e se alguém Fala daquela tua clãzinha Nossa, por pior que eles sejam Você precisa defender Você pode falar de mim Mas não fale da minha mãe, do meu pai, do meu irmão Do meu tio, da blá blá blá blá né? Então nós fomos Direcionados a isso. De repente, vem 2020 com essa pandemia. Isola todo mundo. Você isolado, vocês isolados, vocês não percebem, né? Vocês não percebem que estão com vocês a partir daquele momento. Por quê? Você está criando um mundo virtual... E nesse mundo virtual, o outro existe até o momento que você desliga a tecnologia. Você desliga o celular, você desliga o computador, não é? Ali acabou. Então, a, a pessoa aparece como se fosse em desenhos. A pessoa aparece como se fosse no mundo, né? Que não existe além daquele celular. E quando você se vê sozinha, porque o virtual você manipulou como quis e a pessoa está manipulando como quer, você está com você, a única pessoa que é abraçável, que é palpável, que tem sensibilidade a você mesma, você não sente e você começa a adoecer. A sua, o seu primeiro adoecer, qual é? É o pânico de ficar com você. É o pânico de ficar com quem você convive debaixo do mesmo teto. Que você não conheceu. Que você conviveu, porém, você não entrou naquela energia de conhecer a pessoa porque você não conhecia nem você. Aquela convivência do bom dia, boa tarde, me dá um abraço, me dá um beijo, vamos transar, e acabou. Aí ah, ele chegou, vou fazer a comida, vou dar a comida, vamos chamar, ele vai fazer, eu vou fazer. E o dinheiro, precisa de dinheiro, precisa disso, precisa daquilo. É isso que você viveu. Você saiu de um domínio e foi para o outro, como dominador ou dominado, dominador ou dominado. E o que, que aconteceu? Aconteceu essa porcaria que está acontecendo agora com você. Doenças, gripes, mal-estar, taquicardia, sufoco, prestação, prestação de obrigação de se rever. A prestar atenção em você. Mas você é uma pessoa tão desconhecida e tão cheia de problemas que você não quer se rever, que você não quer se ver. E o que, que acontece? Começa a, se, a ficar debilitada e começa a se encruar e criar doenças para os outros que verem, para que você possa sabe, alimentar a piedade do outro. Porque você terceiriza tudo. E agora quem está sendo terceirizada é a sua, é a tua chantagem emocional. Que você vai fazer para você mesmo E o que, que isso está levando a crer? Que naquele prédio que está frente ao seu, se a pessoa não sair na janela, ela não existe. É como se fossem todos bonequinhos, marionetes pré-fabricados. Imagina as crianças que estão hoje fazendo um ano de idade, estão enclausuradas dentro de casa. Será que além do pai, da mãe, ou de, da, daquela pessoa que cuida, que convive com ela, não. existem outras pessoas no planeta? Você entendeu? Será que existe? Eu acho que não. A criança, se ela vira alguém dali para frente ela vai estranhar porque para ela existe concreto o jardim de onde ela está o cachorrinho que está lá o gato o cachorro sei lá o quê, o periquito o papagaio a mãe o pai o irmão a irmã sei lá então ali é palpável saiu de lá não, ela, ela não não dimensiona ela coloca como se colocava e como ainda se coloca Desenhos, desenhos. Né? Jogos. As pessoas são joguetes. Aí eu pergunto: o que essas criaturas estão desenvolvendo? Porque isso tudo quem está provocando até um certo ponto. É você. Mas, ai, eu estou me cuidando, põe máscara. usar álcool gel. Põe máscara no seu filho, na sua filha. Ah, mas minha mãe é idosa, e daí? Ela vai morrer de depressão. A sua filha vai morrer assustada por não conhecer uma pessoa. que Como que existe vó, eu não sei o que, que é isso. Eu só vejo lá de trás da telinha. Eu quero continuar vendo ali. Aproxima as pessoas. Não tenha medo. Se preserve, se cuide. sim mas analisa aonde nós chegamos, né? O que o distanciamento fez conosco e, tem, e hoje ela está aproximando você de você, mas você não vai nem se perceber, porque você quer que os outros percebam o mal estar, a tua situação pelo WhatsApp. Por aqui, por ali, eu estou morrendo, eu estou assim, eu estou... Será que eu estou com, com o corona? Será que eu peguei? Será que eu não peguei? Porque eu estou com tosse, porque eu não estou com tosse? É assim que as pessoas viveram 2020. E se cuida. Se cuida porque se você está pensando que a virada do ano é para o corona também, não é. Não é. É para a cabeça que é a virada do ano e para quem fez o calendário. Porque os dias e as noites continuam. Bom dia, Isadora, tudo bem com você? Entenderam? Então, para que você possa se dar bem em tudo isso, pelo menos ter um pouco de consciência, precisa ser trabalhada. Aí, vão falar que eu estou vendendo meu peixe, sabe, Dona? Mas eu tenho capacidade de vender meu peixe porque as pessoas melhoram. E eu não estou brincando. Eu sou brava. Mas eu sou uma brava simpática. Eu sou uma brava que converso com você te levando a bravura. Você sendo aplaudida por você mesma. Por você mesmo. Entendeu? Então, por essa questão. Eu estou abrindo um grupo online de quatro pessoas, né? Eu mais três, porque não dá para pôr mais que isso, senão dá confusão. Para quem não puder vir presencialmente e quiser fazer num grupo discutir o assunto e também atendimento individual, uma vez por semana, para que nós possamos. Nos presenciar nessa ausência que estamos vivendo. Eu não. Vocês. Eu não estou ausente. Eu estou presente. Entendeu? Então, vamos mandar bala. Vamos, sabe? Vamos nos sentir para que possamos acreditar ainda que existe vida humana e não máquinas. Vamos sair da obediência tendenciosa que tem por aí e vamos ouvir e obedecer ao divino em nós. Vamos ser nós mesmos. Ai, mãe, mas eu, a, a pessoa que você mais teme é você. Porque você não sabe nem quem você está carregando aí dentro. Olha o peso que você tem, peso nos ombros. Peso no quê? Peso ali? Estou pensando, pesa, pesa, pesa, pesa. Por quê? porque você não se vê, tá bom? E aproveitando isso, que eu já vou passar o telefone e o celular para vocês entrarem em contato, já agendarem antes do Natal, antes do final do ano, eu vou dar um curso agora no próximo, não, não nesse domingo, no outro, dia 20, para quatro pessoas só, que é da radiestesia magnética imantada básica, pela, e com a frequência biomolecular. O objetivo é passar essa frequência para vocês. Pessoal, esse é o, é o segundo que eu estou dando. O resultado tem sido maravilhoso. E você vai ganhar uma frequência, o pêndulo, né? Uh, você, o cough break, o, o dia inteiro lá, ficar tudo disponível para você se alimentar. E... Principalmente poder fazer isso para você e para os outros, essa frequência que vem dentro de um frasco, você borrifa. É algo. Gente, a gente rejuvenesce, parece que tudo aflora na boa com você. Eu não só atendo, né? Atendo as pessoas, e, e, e tô dando curso de quatro em quatro, e eu vou abrir também. O, o, o online, porque eu percebi que dá para dar online também, né? Mas o presencial vai ser agora. Oi, Samar, tudo bem? A, a Samar já fez curso online comigo. Então, o presencial vai ser agora no dia 20, das 10h30 da manhã até as 19h. só que o, o anterior que eu dei na semana retrasada... Era para terminar às sete horas da noite, às 19 horas ela terminou às 22 O pessoal não quer ir embora. Por quê? Porque é muito bacana, tá bom? Então, anotem meu telefone. Amada Armin, quando vai fazer a frequência online? Então, você quer nela? Né? Você já fez o curso e tal? Ah, online, eu vou fazer... As... Vão me ligando que aí eu informo, né? Porque o Donizete já tá desesperado e tem uma pessoa me esperando na linha. Mm -hmm. Deixa eu atender a pessoa. Eu já dou o telefone no meu consultório. Não, antes de atender, eu vou dar o meu consultório. Gente, vão no YouTube, se inscrevam. Armem de Gourmandian, uh, Face, o Instagram. E o número do meu consultório é 11 99675 5250 99675 5250 e o fixo 29508343 Chama a pessoa para mim, Dona Alô? Alô? Alô? Oi? Oi? Tudo bom? Como é que você está? Então, enfim, eu estou muito bem energia, né? Que eu vou falar de... Sim. Então, é. Eu senti assim, é, como que posso dizer, quentar o abdômen, sabe, uma coisa quente, uma coisa quente depois eu comecei, tem é, também os tremores na mão, ainda estou sentindo. Tremores na mão, deixa, não saia de onde vocês estiverem, enquanto estiverem uh, vibrando, tá? Isso aí é vibração que está entrando. E esse calor é a febre que está saindo, a doença que está saindo de você. Você tem problema abdominal nesses lugares? Não, eu tenho é, um deslocamento de retina. Então, meu uhum. problema maior agora está sendo o olho. Pode ser que tenha feito outras coisas, porque é algo dos pedidos, né? É muito difícil. Tá, você percebeu se, se pesou essa parte do olho? É, eu comecei a é, sentir uma leveza assim. Hum. Ai, que bom. Então, tá funcionando. Você fica aí, os seus pés devem estar pesados, não estão não? Pesados no chão? Sim. Então. então, não tire eles enquanto eles não soltarem, tá bom? Tá. E deixa, fica assim até você perceber que neutralizou tudo, tá? Sim. Um beijo grande pra você. Muito, muito obrigada. Nada, tchau. É isso aí, pessoal. Distância, não parei um minuto de fazer o programa e ela recebeu energia fria. 29508343 Agradeço a todos que estão aqui, né? Uh, tem, uh, olha, tem muita gente que entrou, não dá mais para eu falar o nome de ninguém, Ariel e tal, tal, tal. Entre em contato pelo 9, 9675 -5250. A Florinda já pôs o telefone. Ou 29508343, aguardo vocês, a chamada de vocês, e aproveitem que o preço que está esse ano não vai estar mais o ano que vem, tá? Nós estamos em promoção, em promoção com tudo, e vamos fazer um grande desfecho de ano, tá? É, só que não dá mais para eu falar agora quando, mas aviso vocês pelo WhatsApp, vocês vão me perguntando. Um beijo grande, sempre na paz, luz e harmonia, gratidão. Posso continuar falando aqui, Doni? Eles vão entrar agora. Ah, tá. Pessoal, não dá mais para eu falar. O Israel também tá aí, né, Israel? Um beijo para todos. Eu aguardo vocês, tá bom? Até. Obrigada.